Olá, gente, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje no nosso lançamento do livro Trajetórias da Informalidade no Brasil Contemporâneo. É esse livro, lançado pelo projeto Reconexão Periferias e a Fundação Perseu Abramo, vai ser apresentado é, ao longo desse, dessa atividade, e eu já de cara quero passar para dar as boas-vindas e fazer uma saudação para vocês, para o nosso coordenador do projeto, Paulo Ramos, é, vai falar com vocês agora. Paulo, por favor. Olá a todas, todos e todos. Meu nome é Paulo Ramos, eu sou coordenador do projeto Reconexão Periferias, e é com muita alegria e felicidade que a gente pode fazer esse lançamento desse livro tão importante né, no dia de hoje. É um livro que faz parte de uma agenda de estudos e é, intervenções e debates sobre, sobre é, trabalho... E informalidade e periferias no Brasil que por sua vez fala, compõe uh, um dos eixos temáticos do projeto reconexão periferias que como eu já disse a vocês sou eu que eu sou o coordenador na fundação Abramo. o projeto reconexão periferias ele existe desde 2017 a partir e foi criado a partir de uma resolução partidária que pedia né que o partido retomasse as relações com, o, que o Partido dos Trabalhadores retomasse as relações com a sociedade e com os movimentos sociais nas periferias. É, depois de um tempo, nós entendemos que, mais do que realizar um simples evento, um encontro, era preciso criar uma agenda de debate, de opção com esses inúmeros movimentos nas periferias que existem pelo Brasil, que mas que fosse um diálogo baseado em, uma, em bases sólidas. né? Daí a ideia de construir de elaborar pesquisas, de elaborar estudos, e esses estudos, por sua vez, gerarem debates, artigos, e que, por sua vez, esses debates vêm, venham a ser consolidados em livros. E o livro Trabalho é o segundo livro da, da, de uma coleção que a gente tem organizado, junto com a editora da Fundação Perseiro Abramo, que é a coleção representação Periferias, já teve o sobre cultura e vai ter o terceiro sobre violência. E a ideia é que a gente possa fazer com que essas ideias, esses debates, circulem entre os movimentos sociais e os outros atores com os quais o projeto Reconexão Periferias e a Fundação Preceu Abramo mantém, é, mantém relação. São organizações que existem, é, que é, estão espalhadas pelo Brasil, são centenas delas aproximadamente mil organizações com as quais nós mantemos uma relação direta. Nós temos uma relação também muito profícua com pesquisadores das áreas em todas as quais nós trabalhamos, que são elas, né como eu falei, trabalho, cultura e violência. E a gente espera com isso que, eles, que, que com esse livro, o debate sobre trabalho no Brasil seja mais sobretudo no debate sobre elaboração de políticas públicas e organização política a gente tem um debate mais é, aprofundado muito menos pelo que já foi produzido em termos é, de pesquisas mas também né para para poder sanar uma lacuna aí nesses estudos mas é que a gente consiga debater o mundo do trabalho para além daqueles do das pessoas envolvidas no trabalho formal, seretizado, que infelizmente vem, tem se tornado cada vez menos numeroso. Então, a gente gostaria muito, né, é, mu nosso objetivo, é um forte objetivo da nossa parte, realizar esse debate, fornecer elementos é, que subsidiem a ação política dos diversos atores que estão em cena, desde os movimentos sociais, aqueles, os atores partidários, os partidos políticos do campo democrático popular, os tomadores de decisão, como legisladores e pessoas do executivo, e todos os outros agentes que estão envolvidos na cena pública, no debate público, de alguma maneira. Então, a gente fica muito feliz, né? nós, do projeto Reconexão, ficamos muito felizes em, em poder contar com essa publicação, que tem a colaboração de escritoras e escritores né? tão, tão valorosos para gente, e que a gente gostaria sempre de é, ter pelos perto, pelos e pelas perto é, nos próximos passos do, do projeto. Então, eu gostaria muito de agradecer também né, a Léa, que foi quem organizou o livro e conseguiu é, dar uma, uma ordem, é, um lastro e pavimentar cada uma das discussões é, no encadeamento é, é, que pudesse fazer sentido né, ao livro, ao conjunto da obra, e gostaria também de agradecer aí a cada uma é, que está aí colaborando com a escrita dos, dos capítulos dos livros, né? a Tatiane Godoy, a Rita Pinheiro, o Bruno Mota, é, a Maria Aparecida Santos Silva, a Ludmila Bilho, que foi quem coordenou a pesquisa é, do a, a pesquisa que deu origem né, a isso, todo esse debate, é, ao João Carlos Nogueira e o Jacques Smith que escreveram artigos de conjunto, a Beatriz Santos e o Ramon Chaves, que também é, escreveram um outro capítulo de conjunto, e a Ana Márcia Almeida. Então, agradeço a cada uma de vocês que colaboraram aí. É, esse trabalho aí não é não é fácil, mas eu sei que, com certeza, parte de de, de, uma, de um empenho né ético de pesquisadores e pesquisadoras que seguem engajados... É, no fazer acadêmico nos seus múltiplos sentidos, não apenas na produção de pesquisa, mas também na, no empenho, e no engajamento ao debate público. Então, agradeço aí particularmente a cada um de vocês também. É, agradeço também a, a editora da Fundação Priscila Abramo, a, a Raquel, que é a assistente de editorial, e ao Rogério, que é o editor da Fundação Priscila Abramo, que para a gente é, são parceiros de primeira, segunda e, e todas as horas. Então eu fico muito feliz aí né, de estar ao lado dessas pessoas. É, agradecer ao Arthur Henrique, nosso diretor, e ao, ao Luiz Mercadante, nosso presidente, que isso é, de fato, algo muito marcante no debate sobre trabalho no Brasil. Parabéns, Leia, mais uma vez, e parabéns a todos aí, os todos, todos, todos envolvidos. Obrigada, Paulo. É, é uma satisfação muito grande ter você como coordenador do nosso projeto. É, esperamos que ele siga aí dando bastante frutos. Vou passar agora a fala então para o nosso diretor é, da Fundação Pessoa Abramo, Arthur Henrique, que é muito entusiasta do nosso projeto e com certeza também desse livro. Arthur, por favor. Olá, olá a todos, todas, todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem e que acompanham este dia muito especial para o projeto Reconexão Periferias da Fundação Perseu Abramo, quando estaremos lançando o livro Trajetórias da Informalidade no Brasil Contemporâneo, organizado aí pela, pela equipe do Reconexão, coordenado pela Leia Marques nossa companheira que, que vai, é, em seguida, falar com vocês. Eu quero nessa introdução, falar é, da satisfação que a gente está tendo em, em fazer a, a, o lançamento, a divulgação desse livro, que, na verdade, faz parte do projeto Reconexão Periferias, um projeto que nasceu em 2017 como uma demanda do Partido dos Trabalhadores e do seu Diretório Nacional e, de lá para cá, a gente vem construindo uma, uma, um conjunto de atividades muito importantes em torno de três eixos que foram definidos pelos próprios é, companheiros e companheiras, pelas próprias pessoas que atuam nas periferias através das organizações que são mapeadas pelo, pelo Reconexão. Temos hoje, para vocês terem uma ideia, mais de 800... Organizações mapeadas em todo o Brasil, em todos os estados, e foram definidos três grandes eixos de atuação para esse debate das periferias: cultura, violência e trabalho. Esse dia de hoje, portanto, ele é um ciclo que se iniciou com uma pesquisa que a Léa vai falar, que foi feita principalmente para estudar as trajetórias da informalidade né, numa perspectiva ainda antes da pandemia, mas numa perspectiva que vai demonstrando essa vida que a gente chama de viração, né, que é como as pessoas se viram para ganhar a vida no dia a dia das periferias. É, uma hora é emprego formal, outra hora é emprego não é emprego formal e tudo mais. Então, é uma satisfação, mais uma vez, um, um grande prazer estar aqui com vocês nesse lançamento e eu eh, espero que todos e todas possam ler o livro, fazer comentários e a gente continuar debatendo um tema tão importante quanto o mundo do trabalho, a informalidade, a necessidade de superar e combater a informalidade e, principalmente, o tema das periferias, que, para dentro, a agenda das periferias, a fala das periferias envolvendo todo, toda a sua agenda bastante diversa, que cada vez mais ocupa espaço dentro do Partido dos Trabalhadores e a Fundação está fazendo esse papel através do Reconexão Periferias. Um grande abraço. Obrigada, Arthur. É uma alegria muito grande para nós ter você como diretor desse projeto e também como parceiro em todas as atividades que a gente realiza, especialmente no eixo de trabalho, que é o seu eixo né? também. Bom, agora também vou passar a fala para o Carlos Henrique Árabe, diretor da Fundação Abramo, que vai fazer uma saudação aqui para vocês. É com você, Carlos Henrique. Uma boa tarde a todas e todos. A Fundação Perseu Abramo está lançando mais uma uma, uma produção com base no seu esforço, no esforço das suas equipes, no caso da reconexão periferias e que é o trabalho trajetórias da informalidade no Brasil contemporâneo. Vamos lançá-lo. Uh, no esforço também da, da nossa editora, num trabalho bonito da editora, uh, e, e que reveste esse, esse esforço de pesquisar, de compreender o que vem acontecendo já há algum tempo no Brasil e que, que vem mudando a, a face social né, do nosso país e que é chamado, digamos, genericamente, de informalidade. O primeiro esforço, claro, do, da pesquisa é entender o que, o que está por, por trás da informalidade, ou seja, abrir o conceito, não tratar de forma igual situações que são diferentes e que são percebidas também de forma diferente. Então, eu creio que nós vamos poder, no lançamento, já ouvir os organizadores, as organizadoras, autores e autoras é, dessa pesquisa e da reflexão sobre ela, é, o que eles podem nos dizer, o que concluíram, o que sugerem como, como tema, para a gente compreender melhor é, uma parte importante da nossa população, a partir da sua condição de gênero, de raça, de consciência política, e poder ficar mais perto é, do que a gente pode chamar de componente ou componentes importantes de um sujeito social é, que nós pretendemos que tenha um papel ah, de, de autoconstrução, de auto-organização e de transformação do nosso país. Então, penso que é uma contribuição muito importante da Fundação Perseu Abramo para o conhecimento e para a nossa clareza sobre como é, relacionar é, de uma forma é, legítima e também, ao mesmo tempo, respeitando as, as a diversidade, a diferença, os níveis de experiência que se desenvolvem aí e que são muito decisivos para construir a transformação eh, de uma sociedade extremamente complexa, e mas que depende disso, depende da nossa clareza de quem são os sujeitos fundamentais da transformação. Então, um... Parabéns, um grande cumprimento às companheiras e aos companheiros do projeto Reconexão Periferias e à, à equipe da nossa editora. Obrigada, Carlos Henrique Árabe. Para nós é uma alegria muito grande, uma satisfação que outras áreas da Fundação Perseu Abramo também acompanhem e participem efetivamente das ações do projeto Reconexão Periferias. Então, a gente agradece a sua participação e fica aqui à disposição para seguir nessa parceria. Então, vou falar um pouquinho para vocês é, sobre esse livro é, e também como vai ser em seguida o formato do evento em si, tá bem? Então, esse livro, este livro é, ele nasceu a partir da pesquisa que a gente realizou em 2018, que tem o mesmo nome, Trajetórias da Informalidade no Brasil Contemporâneo, essa pesquisa foi coordenada pela Ludmila Abilho, que em seguida vai falar com vocês também. E essa pesquisa, ela, por estudar a informalidade, não seria tão inovadora por si só, já que a informalidade é um tema bastante estudado, falado e vivido por milhões e milhões de trabalhadoras nesse país. O que essa pesquisa e o livro em si trazem de inovação é ouvir um a fala dos trabalhadores e trabalhadoras sobre sua situação de informalidade muito pouco é ouvido dos próprios trabalhadores, o que eles pensam, como que eles acham que poderia ou deveria ser, se eles estão felizes, se eles acham que precisa mudar, o que, que poderia ter sido feito, quais os impactos de algumas medidas econômicas e políticas é, no decorrer da vida deles, e como que eles chegaram nessa situação de informalidade é, a partir da sua trajetória toda no mercado de trabalho. Então, esse livro ele traz essa inovação, de partir não só da... É, do conhecimento acadêmico ou do conhecimento empírico que nós trazemos, mas também de trazer a fala dos trabalhadores e trabalhadoras sobre sua própria situação. É um livro, portanto, que ouviu seis categorias de trabalhadores informais em todo o Brasil. A pesquisa foi feita em nível nacional e nós ouvimos, então, os trabalhadores ambulantes, os motoboys, trabalhadores e trabalhadoras da construção civil, trabalhadores e trabalhadoras da confecção, manicures e empregadas domésticas foram as seis categorias entrevistadas é, com profundidade são entrevistas cada uma com mais de duas horas duas horas e meia de duração e elas tiveram um roteiro pré estruturado para a gente é, ter poder fazer depois comparações mas eram é, entrevistas bastante amplas para que a gente de fato conseguisse chegar na essência do que pensa é, do que pensam esses trabalhadores e trabalhadoras então, o livro, ele traz o debate sobre a informalidade, procurando relacionar questões é, da trajetória individual de cada um, mas também do momento político e econômico pelo qual o nosso país passou. Ele procura é, trazer desde o começo dessa trajetória, desses trabalhadores, muitos estão ali na, na faixa de 30, 40 anos, até o momento de 2018, que é quando a pesquisa foi feita. Então, tem questões... É, políticas, questões econômicas, questões de mudança de contexto, que a gente consegue avaliar nessa pesquisa. A gente, então, a, a gente então é, observa que o livro traz essa contribuição bastante inovadora é, para o campo de pesquisa de trabalho, que é partir da fala dos trabalhadores e trabalhadoras. Né? Então, como eu disse para vocês, a parte 1 um do livro, ela traz essa pesquisa, traz o relatório, que foi coordenado pela Ludmilla, que em seguida vai poder falar com vocês, traz o manual de pesquisa, que é um, também uma inovação que nós construímos coletivamente com a equipe da Fundação Perso Abramo, Paulo Ramos, Matheus Toledo, a Vilma Bocani, eu e Ludmilla, é, nós construímos esse manual de pesquisa e pudemos com, compartilhá-lo com uma equipe bastante ampla é, em nível nacional. Todas as regiões do país nós tínhamos pesquisadores e pesquisadoras envolvidas, e seguiram esse manual de pesquisa para que a gente pudesse ter resultados comparativos é, que nos permitissem chegar na, nos, no, nos resultados a seguir, que vocês vão ver da pesquisa, né? Essa é a primeira parte da pesquisa, do, do livro. Em, em, em seguida, a, o próprio livro já debate as questões que a gente levantou como hipóteses e apresenta algumas reflexões que precisam ser melhores é, de, elaboradas e debatidas. A parte 2 do livro é a parte que a gente traz os artigos dos autores e autoras que também vão falar com vocês em seguida. A gente, é, a pesquisa abriu um leque de debates que a gente avaliou que precisariam ser melhores é, debatidas, que mereceriam uma melhor, um melhor aprofundamento. Então, a gente convidou é, todos os pesquisadores e pesquisadoras que fizeram parte da pesquisa e também alguns parceiros e parceiras para que pudessem escrever conosco sobre essas questões que foram abertas pela pesquisa. Nem todos puderam, é, mas os que puderam, que tinham disponibilidade é, e tempo hábil, a gente está aqui com a gente e vai apresentar para vocês esses esses artigos. É, então, é, eu queria agradecer muito a presença de vocês, de todos e todas aqui, dizer que essa pesquisa está desde 2018 sendo debatida por nós, do projeto Reconexão Periferias, pela Fundação Pessoa Abramo, a gente já apresentou em diversos espaços, já apresentamos em espaços do movimento sindical, em espaços do PT, em espaços de debates de coletivos de, de territórios mais locais, e essa pesquisa é sempre muito bem, bem recebida, é, por trazer esses elementos que muitas vezes não estão presentes. né? É um desafio muito grande também a gente ouvir, respeitar e entender o que falam os trabalhadores e trabalhadoras, sem prévios julgamentos, mas também sabendo fazer a leitura do que está por trás das falas e das narrativas. Né? A gente espera que com esse livro, o debate sobre a informalidade e o debate sobre o trabalho em si, cada vez mais considerem é, as questões que os próprios trabalhadores e trabalhadoras trazem e que possam olhar é, para essa realidade no sentido de propor mudanças que garantam direitos a esses trabalhadores e que não os confine cada vez mais em regros. A gente quer é, mudar a realidade de trabalho que está em nosso país, garantindo direitos a esses trabalhadores e trabalhadoras, que a gente sabe que em sua maioria, como mostra a pesquisa, são negros, são mulheres, são as pessoas que moram nas periferias. A realidade que a gente vive hoje no nosso país está bastante difícil, a gente praticamente está sem é, orientação política e sem nenhuma sem nenhuma política pública na área de emprego e renda geração de renda as pessoas das periferias estão tendo que se virar para sobreviver estão jogadas à própria sorte vítimas de um discurso de uma narrativa que transformou todos os trabalhadores e trabalhadoras em empreendedores a gente mostra com essa pesquisa também é, a importância que esses trabalhadores e trabalhadoras dão aos direitos que foram historicamente conquistados e como a gente não pode deixar de perdê-los, então é, essa pesquisa ela, ela segue bastante atual por mostrar essa, essa, esse apreço e esse reconhecimento que os trabalhadores e trabalhadoras têm pelos direitos conquistados e a necessidade da gente atualizar o nosso discurso, da gente atualizar a nossa troca com as pessoas que estão nas periferias para a gente conseguir novamente achar caminhos para a gente reconectar as nossas lutas as lutas das periferias. Esperamos que o livro seja bastante é, debatido, questionado, para que a gente possa apresentá-lo no maior lugar, no, no, em todos os lugares possíveis que vocês quiserem. Estamos à disposição e é, esperamos que o livro co contribua para esses debates. Então, agradeço novamente a, a presença de vocês e vou passar agora a fala para Ludmila, que foi Ludmila que foi quem coordenou essa pesquisa a época, em 2018, quem é responsável pelo seu relatório final, que consta na parte 1 do nosso livro? Ludmilla, por favor. Bom, Boa tarde a todas e todos. Eu queria cumprimentar o Arthur e também o Paulo, a Léa, a Vilma, o Matheus. Né? Para mim é uma alegria participar hoje do resultado do lançamento, né, do, desse livro que conta com o resultado dessa pesquisa que nós construímos aí coletivamente, que eu tive a alegria de coordenar né, durante o ano de 2018, e vou contar um pouco, né, da construção da pesquisa e de alguns dos resultados que nós alcançamos, dos caminhos metodológicos que nós trilhamos, né, porque Uh, eu acho que essa pesquisa, ela traz contribuições muito importantes hoje para a nossa compreensão do que, não só do que é o trabalho informal no Brasil, que isso, os sentidos da informalidade, as suas transformações, mas também de uma compreensão mais de perto do que vai ter sendo, né, a trajetória de vida de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, e os desafios que nós temos para compreensão desse tecido né, e das suas, uh, das suas consequências, das suas importâncias na formação da, até da percepção política né, é, e da compreensão de como esses trabalhadores se situam né, na realidade brasileira. Então acho que essa pesquisa trouxe resultados importantes né, ainda mais num momento histórico hoje que nós vivemos que desafia profundamente a nossa compreensão né, dos desdobramentos políticos e no mundo do trabalho uma série de desafios que vão ficando mais claros com a questão da uberização do trabalho é, mas não apenas né, um processo mais amplo onde a informalidade vai se firmando a partir da perspectiva do próprio Estado como regra né, como algo que se torna, de fato, o horizonte mais imediato né, das relações de trabalho. E o Estado passa a ser um, um promotor né, da própria informalidade. Então, acho que essa pesquisa ela foi, foi construída num momento delicado de transição, né? e onde a própria informalidade também sofreu transformações políticas nesse sentido. Então, vou contar um pouco, a gente constitui essa pesquisa coletivamente, qualitativamente, uma pesquisa inteiramente feita por uma abordagem qualitativa e que teve no seu cerne a ideia dessa construção de estudos de trajetórias de vida com trabalhadores e trabalhadoras que vivem na informalidade de todas as regiões do Brasil, de diferentes categorias. Né? Então, as categorias abarcadas foram das empregadas domésticas, de trabalhadores da construção civil, de vendedores ambulantes, manicures e motoboys. Uh, havia uma preocupação de manter um equilíbrio entre entre homens e mulheres entrevistados. Né? Não tínhamos uma, uma pretensão é, de, na nossa amostra, a gente fazer algo representativo, exatamente, mas tentamos de alguma forma manter um, um certo número de entrevistados por região do país né? e também, é, também, não de forma representativa, mas contemplar né, negros e brancos como parte dos entrevistados. Então, foi assim que foi se desenhando, né? E nós fizemos um, um trabalho qualitativo que eu acho que acabou funcionando muito bem, né? Que foi a ideia de trazer para dentro desse projeto pesquisadores e pesquisadoras né, de diferentes universidades brasileiras que já atuavam com a questão da informalidade, que já estavam fazendo pesquisa de campo, né, incorporar esses pesquisadores à pesquisa e daí dessa forma nós tivemos, contamos com 18 pesquisadores no total de todas as regiões do país, Uh, e para isso, né, nós constituímos algo que eu acho que hoje pode se tornar uma referência para os estudos da informalidade no Brasil, né, que foi um instrumento de análise, não só de análise, mas de orientação, um roteiro para a realização das entrevistas, né, um roteiro de análise, que compõem um dos capítulos desse livro, né? Que nós co co é, constituímos aí coletivamente, que é o um manual de pesquisa da é informalidade. É, então, esse manual ele teve como objetivo afinar, né? as perspectivas desses diferentes pesquisadores, afinar os métodos tanto de realização das entrevistas, o embasamento metodológico, né, assim como as formas de análise, para que depois nós pudéssemos juntar esse material riquíssimo né, que a gente tem em mãos e que ainda pode ter outros desdobramentos da sua riqueza né? e conseguimos alinhar todas essas diferentes perspectivas e diferentes categorias de trabalhadores que foram entrevistados, né, para compor uma visão geral é, que resultou aí nesse relatório de pesquisa, que resulta hoje nesse livro. É, passando um carro aqui, mas não tenho o que fazer. É, então, esse manual de pesquisa, ele foi... a gente fez um... Fez um workshop com esses pesquisadores né para discutir a questão da metodologia e basicamente do estudo de trajetória de vida né e constituímos esse, esse manual que tinha se, se, se, é, tinha algumas sessões né com objetivos muito claros né que deveriam ser mapeados alcançados pelo pesquisador aí da forma como o pesquisador, achasse melhor conduzir a sua própria entrevista, né? mas haviam, haviam questões claras voltadas a um mapeamento do perfil socioeconômico desses trabalhadores, né? um exercício de uma recomposição do que, for, do que era a trajetória de vida desse trabalhador ocupacional. Então, tentar mapear ao máximo todos os tipos de atividade pelas quais esse trabalhador, trabalhadora passou até se estabelecer na sua condição atual. Né? Isso nos trouxe uma perspectiva sobre diferentes tipos da informalidade que vão constituindo né, esse conceito mais amplo do trabalho informal. Um terceiro, uma terceira sessão que daí se voltava ao mapeamento das atuais condições de trabalho. Né? É, um outro, uma outra sessão que tentava entender quem são os agentes promotores da informalidade então como agentes do estado como redes de agenciamento redes de subcontratação né que atores atuam nessa composição produção e reprodução de diferentes atividades informais e por fim né, tentar compreender as perspectivas políticas e pessoais desses trabalhadores sobre seu futuro e sobre a realidade em que estão inseridos né, e também mapear de, em alguma medida formas de resistência que nós tínhamos já como hipótese né, que escapem escapam né, do que nós consideramos formas Claras de associativismo então como que no campo da informalidade essas resistências eram tecidas. Bom, então, falando muito rapidamente né, de saída, a gente tinha alguns elementos que estão mais claramente discutidos aí no capítulo do relatório de pesquisa, né, de alguns elementos que tecem a informalidade hoje. Então, a construção metodológica se fez... Né, na relação com esses elementos centrais que hoje tecem e desafiam essa noção de informalidade, né, que em linhas muito gerais tratam da uberização do trabalho, o processo que nós poderíamos chamar de meicização, então como a figura do MEI é de um instrumento de formalização também se torna um vetor da informalização de trabalhadores, então, a gente tinha essa questão de entender melhor isso no campo. Tentar também acompanhar é, impacto de algo que então era muito recente, né, da reforma trabalhista, ainda é, é difícil a gente mensurar isso ainda, né? mas tendo a reforma trabalhista como algo que promove, né, como um Estado que se afirma como vetor, da informalização inclusive do trabalho formal, criando instrumentos né, que vão promover a informalização por dentro do trabalho formal. E a questão, talvez uma das mais centrais, que é essa da viração, né, de como a, a, a trajetória desses trabalhadores vai sendo tecida né, no seu percurso pelo mundo do trabalho, que é um percurso que está muito distante das nossas categorias analíticas, clássicas, estanques, né, entre formal e informal, entre trajetórias que é, nós concebemos que sejam trajetórias profissionalmente bem definidas, com um horizonte claro, e quando a gente vai ver de perto a trajetória desses trabalhadores, na verdade, o que a gente encontra né, é isso que vai tecendo a vida, que é uma, uma permanente gestão da própria sobrevivência. Né? Então, a informalidade, né? essa é uma das conclusões da pesquisa, ela é o campo um campo muito profícuo dessa gestão, né e um campo que tece não só a vida desses trabalhadores, mas vai tecendo o mundo do trabalho brasileiro. Então, acho que são alguns dos elementos centrais, né, que foram tecendo essa pesquisa. Algumas conclusões, aqui falando muito rapidamente, né, nós vimos os impactos das, da crise econômica sobre a vida de todos esses trabalhadores, então... De fato, em 2018, a gente já via muito claramente um processo de regressão social, né, de degradação das suas condições de trabalho, de degradação das suas condições de moradia, de queda no seu rendimento, de aumento no desemprego, é, na, nas suas composições familiares. Então, a crise econômica tem um impacto direto muito claro né, sobre o trabalhador informal, Vimos a questão muito clara da viração, né, compreendida aqui como um elemento que é, expressa esse trânsito do trabalhador. Não né, se trata de bicos, de trabalho temporário, não é isso que a viração está descrevendo aqui. Ela está descrevendo esse modo de vida... Né, que vai ter sendo a vida do trabalhador e que é isso, você é um motoboy, que ao mesmo tempo é um vendedor ambulante, né? você é um motoboy que acumula diferentes condições, então você de dia é contratado por uma empresa terceirizada, ao mesmo tempo você trabalha por aplicativo, à noite você é trabalhador informal numa pizzaria, você é uma costureira que já passou por diferentes tipos de informalidade, Desde ser uma trabalhadora por conta própria, que trabalha a domicílio, até integrar redes de subcontratação, que você vai chegar a grandes empresas, até trabalhar informalmente numa oficina de costura, quer dizer, são diferentes condições que vão tecendo essa sua vida como costureira né? ou você ser um trabalhador que já teve diversas ocupações e se estabiliza numa determinada ocupação dentro da informalidade, né? então a informalidade tem amplos sentidos que tem que ser entendidos né? nessa gestão permanente da sobrevivência que tece também o próprio mundo do trabalho, né? não é algo só individual. É isso que está mostrando para a gente o tecido do mundo do trabalho brasileiro. E aí dois elementos centrais que se destacam aí também, que eu acho que são algumas surpresas da pesquisa, né? é, é que o emprego formal não necessariamente se apresenta como um horizonte ou a perspectiva central de vida desses trabalhadores. Né? Então, para muitos trabalhadores entrevistados, sair da, da formalidade pode até ter sido uma opção, às vezes a informalidade se apresenta como uma possibilidade de maiores ganhos dentro daquela trajetória é, profissional, dentro das qualificações que esse trabalhador tem, né? então não necessariamente o trabalhador que está na informalidade está mirando no emprego formal, isso nos desafia muito politicamente, né, para Nós compreendemos as percepções políticas, o lugar que o emprego formal ocupa na vida cotidiana desses trabalhadores né? e como como é, trazê-los para essa arena dos direitos, das garantias, das proteções, sem perder de vista né? o que de fato é um emprego formal na vida cotidiana desses trabalhadores. Então, acho que esse é um grande desafio que essa pesquisa ajuda a gente a compreender melhor e, e nos armarmos né, para esse desafio. E as formas de resistência né, que vão se tecendo, tanto cotidianamente, individualmente, como também coletivamente. Isso apareceu de diferentes formas na pesquisa. Né? E aí, é, dando esse panorama geral, eu trato um pouco então da, do capítulo que eu escrevi sozinha, que compõe essa segunda parte aí do que está na segunda parte do livro, né? Que é o capítulo sobre a uberização como gestão da sobrevivência. E é um capítulo que vai olhar uh, para os, os motoboys, né? E o trabalho das manicures. Para olhar para os motoboys, eu contei com entrevistas que eu mesma fiz mas as entrevistas realizadas pelos pesquisadores Bruno Mota, pela Mariana Pereira e o professor Marcelo Carneiro. Né? E para o trabalho das manicures eu me apoiei totalmente né? na, na pesquisa que precedeu, a própria pesquisa da informalidade sobre as manicures da Juliana Andrade Oliveira, e também nas entrevistas que ela fez com os manicures ao longo da, da pesquisa da informalidade aí na PSCU Abram. Ah, então a ideia é o que é pensar a uberização como um novo tipo de informalização do trabalho né, que vai consolidando a condição de trabalhadores como trabalhadores sob demanda. E é um novo tipo de informalização na medida que você constitui multidões de trabalhadores informais, mas que estão sendo controlados né, de uma forma centralizada por empresas que têm como horizonte monopolizar esses setores de atuação. Né? Como já aconteceu com os motoboys, as empresas de aplicativo já conseguiram de fato uh, oligopolizar esse setor, se você olhar em São Paulo, por exemplo, grande parte da, das empresas já quebrou, né? e vão centralizando e dominando esse, essa, esse setor. E com as manicures a gente pode olhar, né? no, no, no capítulo eu falo se a manicure é um motoboy de amanhã, né? porque a gente vê o início desse processo, mas não podemos dizer que vai acontecer da mesma forma ou não com os aplicativos, né, voltados a esses serviços. Bom, é, o que eu tentei abordar, né, e, e dado o tempo aqui vou terminando de forma muito sintética, né, é como a uberização aterriza na vida desses trabalhadores a, e como a, inicialmente a, a, o trabalho por aplicativo se apresenta como uma solução interessante para esses trabalhadores por romper com a exploração do salão de beleza, romper com a exploração da empresa terceirizada que contrata o motoboy, né? é, oferecendo maiores condições de maiores remunerações pelas tarefas realizadas né? e como isso vai aterrizar na experiência desses trabalhadores nessa gestão da sobrevivência, né? onde de fato não há uma constância né? Há uma busca pelo aproveitar a melhor oportunidade no momento que garanta melhores condições de vida. E com as manicures a gente vê uma questão que vai também tecer essa pesquisa, que é a questão né, da gente deslocar a noção de empreendedorismo para essa compreensão de como esses trabalhadores se relacionam com esse trânsito entre o formal e o informal. Então, na verdade, isso também é um desafio hoje, a gente entendeu o que é esse trabalhador, empreendedor de si, sem comprar né, o discurso das próprias empresas, de que você se torna chefe de si próprio, né, deslocar a noção de empreendedorismo para como ela aterriza nessas relações complexas que se fazem por dentro e por fora né, do trabalho formal e informal. Então é, eu acho que a, a trajetória dessa manicure, como ela enxerga a possibilidade de se uberizar, é muito importante para a gente entender os desafios políticos que nós temos hoje pela frente. Né? Então, em linhas gerais, eu acho que, que esse livro traz essa contribuição né, de atualizar essas questões da informalidade hoje, conta com outros autores que também trazem perspectivas muito importantes para nós, né, para essa compreensão da informalidade, é, trazendo tanto a novidade desses novos processos de informalização, dessas novas formas de regulação que promovem a informalização por dentro e por fora do trabalho formal, mas também enxergando de perto a experiência e a trajetória dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros né, que, nesse universo aí de 31 entrevistas, nos trouxeram elementos riquíssimos para a gente conseguir olhar para as especificidades do trabalho informal e também para questões gerais que vão tecendo esses nossos desafios políticos. É isso, e um obrigado e boa tarde a todos e todas. Obrigada, Ludmila. Foi bastante importante para nós esse trabalho com você. É, sobre a sua coordenação, e a gente fica muito feliz que a gente segue com essa parceria também, é, como como agora nesse evento do lançamento do livro. Então, a gente vai passar agora para a parte 2 do livro, que são é, os artigos de parceiros e parceiras e dos pesquisadores envolvidos na pesquisa. Esse primeiro artigo que a gente vai chamar é o artigo da Tatiana Godoy, que é uma parceira nossa e que a gente ficou muito feliz que topou escrever o livro para gente. A Tatiane não estava na, na equipe de pesquisadores e pesquisadoras, até porque ela vem de uma outra área, a Tatiane é geógrafa, mas foi bastante interessante poder contar com é, a, a, o artigo dela e a questão dela, que discute a questão da territorialidade do trabalho informal. Então, Tatiane, é com você agora, se você quiser se apresentar brevemente, apresentar o seu artigo, é você. Sou Tatiane Marina, pinto de Godoy, geógrafa, professora da Universidade Federal de São João del Rey. Componho o livro Trajetórias da Informalidade no Brasil Contemporâneo com um capítulo Territorialidade do Trabalho Informal, a Centralidade Periférica dos Vendedores Ambulantes, inserido na segunda parte do livro, que traz reflexões a partir da pesquisa realizada pelo projeto Reconexão Periferias, analiso entrevistas realizadas com vendedores ambulantes nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e São Carlos. Duas questões são importantes para orientar a nossa análise: a centralidade do trabalho e a condição espacial. Para a reprodução social. Duas categorias que já foram descredibilizadas pela retórica neoliberal. O trabalho e o território, que são centrais da reprodução social. E é delas que nos orientamos nesse texto. O capítulo está dividido em duas partes. O primeiro intitulado Território, uma categoria para pensar a divisão socioespacial do trabalho. Para efeito da pesquisa reconexão periferias, ressalta-se que na cidade a divisão social é mais visível, já que no mesmo espaço urbano estão presentes todas as classes sociais num campo de forças conflitantes, quase imperceptíveis ao primeiro olhar, mas que, ao olhar informado, se manifesta na divisão centro-periferia. Os ambulantes relegados à periferia do mercado e da cidade, exercem sua territorialidade nas áreas centrais. A presença dos vendedores ambulantes no centro da cidade muitas vezes não é bem vista por parte da população. Preconceitos e estereótipos a partir da aparência desses trabalhadores são uma das razões. Como o espaço é político, a análise urbana nos revela a reprodução da vida em todos os seus sentidos e, concomitantemente, a disputa de classes que surge nesses espaços, uma vez que existem interesses conflitantes na sua produção. As estatísticas permitem aproximar, as entrevistas permitem aproximar as estatísticas da realidade cotidiana dos trabalhadores. Quem são os sujeitos que dão vida as taxas de desemprego, desocupação, subocupação, informalidade e os desalentados publicados pelos institutos de pesquisa. Esse capítulo e os demais desse livro nos revelam. A segunda parte do capítulo intitula-se As Resistências Socioespaciais. A cidade é uma importante esfera de luta política, social e de classe. A dimensões temporais e espaciais na compreensão das lutas políticas. A presença dos ambulantes no espaço público, resistindo à repressão do Estado, quando este atua em favor dos interesses da valorização imobiliária do centro das cidades, é uma resistência socioespacial. Na atualidade, o espaço urbano se coloca como condição: fundamental para a produção e reprodução do capital, como nunca antes. As cidades se tornaram grandes empreendimentos, no bojo do neoliberalismo, que a tudo ressignifica com o um valor do empreendedorismo. E a base desse negócio é o solo urbano, tornado mercadoria, mas que também é condição para a reprodução social. O conflito entre o valor de troca para o mercado e suas alianças com o Estado, e o valor de uso para os seus habitantes, emerge nos conflitos. Para os vendedores ambulantes, o espaço urbano, o espaço público, a calçada, o passeio público, são seus territórios de sobrevivência. Eles se integram marginalmente a essa lógica neoliberal empreendedora não no sentido do empreendedor de si, mas, como bem coloca uma das análises das entrevistas, no sentido da viração. Eles precisam se virar para garantir condições mínimas de reprodução social. A resistência no espaço público por essas trabalhadoras e trabalhadores também é uma luta pelo direito à cidade. Muito obrigada, Tatiane, como eu disse, é um prazer é, poder ter con contar com você no nosso livro e na nossa parceria. O próximo artigo que o livro apresenta é o artigo da Rita Maria Pinheiro. A Rita é assessora da CUT, a gente se conhece desde esse tempo, né, Rita? E é, a Rita discute é, o impacto do patriarcado na trajetória das mulheres trabalhadoras, na, nessa questão da informalidade. Como que o patriarcado é, acaba fazendo porque as mulheres optem, né, por muitas vezes, para um trabalho na informalidade, com jornadas mais flexíveis. Então, a gente também ficou muito feliz é, com essa parceria com a Rita, que também não fez parte do grupo de pesquisadores, mas é assessora da, da, da CUT Nacional e contribuiu com a gente com o livro. Rita, é você agora. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, agradecer à Fundação Pessoa Abrão pelo convite para escrever artigo é, a partir da, da pesquisa realizada em 2018. É, projeto Conexão Periferias, Trajetórias da Informalidade no Brasil Contemporâneo Eu sou Rita Pinheiro, sou socióloga de profissão e sou assessora sindical é, O artigo que eu escrevi, que se chama Patriarcado na Trajetória das Trabalhadoras Informais, Mulheres Invisibilizadas Busca trazer um pouco, é, eu dividiria ele em, em cinco momentos é, um, é a informalidade, né, trazendo um pouco das características do que é a informalidade, é, que é o, os, são os baixos, o que caracteriza a informalidade, na verdade, os baixos rendimentos, a ausência de proteção, de direitos, é, que as mulheres são, terminam sendo maioria nesse processo. A informalidade faz parte de toda a sua trajetória. Um segundo momento, é, trazendo um pouco o patriarcado e suas consequências, né, que é um questão do sistema de dominação dos homens sobre as mulheres. Né? É um sistema que estrutura a sociedade, é, é, ele estrutura o poder político, econômico e social, que sustenta a opressão dos homens sobre as mulheres. Né? É uma sociedade que oprime as mulheres em todas as suas dimensões. É um terceiro momento que é a informa informalidade né? é, do trabalho e as relações de gênero e a divisão sexual do trabalho, que isso é determinante na vida das mulheres. Não à toa que as mulheres passam grande parte do seu tempo na informalidade, que seja para cuidar de filhos, que seja para cuidar de, de doentes. É, tem jornadas estafantes. É, essa divisão, na medida que ela não existe, que seja pelo compartilhamento das tarefas domésticas, que seja com a ausência do papel do Estado, termina é, colocando as mulheres Além de jornadas estafantes, como agora na pandemia, por exemplo, é a, a, muitas vezes a necessidade dela ir para informalidade para se manter, para conciliar esse trabalho é, remunerado com o trabalho não remunerado. É, existe uma lacuna muito grande do, do, do, de política pública da creche, da escola em tempo integral, do, do de política de saúde, então essa mulher termina sendo a responsabilizada por, todas a, por esse, esse exercício de trabalho que deveria ser compartilhado com o Estado. Uma, uma quarta questão é a pesquisa em si, né? que é, o artigo eu trabalhei considerando a pesquisa com as mulheres, que foram 17 é, nesse todo, que são as trabalhadoras domésticas, costureiras, vendedoras ambulantes, manicures e construção civil, e é interessante essa coisa da trajetória da vida profissional entre a formalidade e a informalidade, é uma constante, que é o que eu já tinha pontuado anteriormente, essa necessidade de conciliar o trabalho produtivo com o trabalho reprodutivo. É, e também por característica própria de alguns de alguns trabalhos. Né? O trabalho doméstico historicamente é um trabalho informal no Brasil e no momento em que se garante a legislação ou minimamente equiparar os direitos das trabalhadoras domésticas aos demais trabalhadores, é, se no primeiro momento aconteceu uma maior formalização, é, no, no último período houve uma, uma um aumento da informalidade, né? inclusive com a dinâmica do, do, do empregador é, ou, ou colocar para as, para as trabalhadoras domésticas ou aceita a informalidade ou fica desempregada. Né? Então, essa.. E, e claro, isso no caso das trabalhadoras domésticas tem a raiz na, no, no, na escravidão. Né? a maioria das trabalhadoras domésticas são 95% são mulheres né, e 60% são negras então é, é essa essa reprodução essa continuidade do pensamento escravocrata no Brasil é muito forte é, e no caso da, da interessante das, das trabalhadoras da construção civil que historicamente não eram do, não, poucas estavam nesse setor elas passam a trabalhar na, na construção civil com trabalhos mais detalhistas, né, de azulejistas, de, de, então são trabalhos que exigem muitas minúcias e é interessante que no momento que elas passam a exercer esse trabalho o, o, o rendimento diminui é, é a tentativa o tempo inteiro de desqualificar inclusive o um trabalho das mulheres é como se isso fosse uma uma continuidade do trabalho doméstico né do trabalho em casa um, um, cinco, um quinto momento, é, é uma pergunta que a gente faz, se é possível a igualdade sem reparação. É, eu diria que não. Né? E isso a gente pode pensar, inclusive, do ponto de vista da população negra. É, é, em, na medida em que não foi feito, não foi definido políticas de reparação, é, é difícil você construir igualdade entre desiguais. Né? Então, é, traz o artigo traz alguns aspectos é, Muito com o, baseado na teoria e é, na defesa de, de Saffield, né Que ela traz muito bem essa questão do tripé que sustenta a sociedade Que é bastante contraditório né? é, as, as relações de gênero, é, a primazia masculina é, a, O racismo contra o negro né? Então, ela, ela traz... o um, um, essa, essa questão do tripé, muito interessante, que é gênero, raça, etnia e classe social. É necessário em todos em nós termos esse olhar, né? porque a classe trabalhadora ela é heterogênea. É, ela tem homens e mulheres, tem uma diversidade muito grande, assim como tem brancos e negros. E a, a população negra está na base dessa pirâmide. Né? Então, a maioria da, dos trabalhadores negros, particularmente as mulheres, elas estão na informalidade, elas estão nos piores trabalhos. Não à toa que é essa população preta da periferia que está na miséria. É a maior parte da, das pessoas que passam fome é, desde sempre, particularmente agora, que piorou. Né? Então, é interessante a gente pensar que, essa, essa, que a ideologia... Ela, ela constitui um mecanismo de mistificação, né? E por consequência de alienação é aquela coisa que, por exemplo, na pesquisa eu percebi que tem algumas falas de trabalhadoras domésticas que concebem a partir do que lhes foi passado pelo empregador que a, a PEC, a chamada PEC das domésticas, é, lhe tirou direitos, né? Lhe tirou emprego, né? enquanto ao contrário então essa coisa da ideologia dominante ela é ela determina né é, ela impacta diretamente na, no que as pessoas é, na incapacidade das pessoas de, de perceber que que a, a luta se dá de forma é, para combater a exploração para combater o, o, o racismo né ela é a ideologia dominante, ela não à toa que, por exemplo, tem mulheres que sofrem violência e que ficam se questionando se elas não foram, não são culpadas, se ela, o que provocou a violência. Né? Então você tem uma inversão, né? A, a conclusão que é um sexto ponto é é muito mais de perguntas, né? É, como o artigo não tem Nenhum, nenhuma intenção de, de, de apontar saídas, é muito mais de, a gente preferiu muito mais pensar algumas perguntas do ponto de vista da conclusão. E uma delas é se... Por que as mulheres, com alguns avanços após grandes lutas, permanecem executando o trabalho mal remunerado, sem igualdade e, em sua maioria, na informalidade? Essas são perguntas que nós precisamos fazer. Qual o papel do patriarcado nesse processo de feminilização da pobreza? Sabe-se que a autonomia econômica das mulheres é fundamental para a saída da pobreza, bem como para sair do ciclo da violência familiar. Isso é determinante. E, e as feministas trazem isso desde sempre. É fundamental a autonomia econômica das mulheres para que elas se libertem da violência, para que elas se libertem do, do processo da fome. Então, é, é determinante. Muitas mulheres ficam no ciclo, permanecem no ciclo de violência porque não têm autonomia econômica. Isso é fundamental. E aí eu concluiria é, com uma frase da Marilena Chaui, que é liberdade e autonomia no mundo que insiste em nos confinar na heteronomia. Então, mais uma vez agradeço, espero que o artigo contribua com o debate e boa leitura. Obrigada, Rita. É, vou passar a palavra agora para o Felipe Rangel, Felipe apresentar o artigo dele. Felipe, no artigo dele, ele reflete a importância de considerar a informalidade como um fenômeno multiforme e, cons e construído especialmente por experiências muito distintas entre si. Ele discute como é, a situação de informalidade para um trabalhador pode ser essencialmente diferente e distinta para outros trabalhadores. É um artigo bastante interessante, como todos os outros que também estão no livro. E a gente fica muito feliz, Felipe, que você possa ter escrito e contribuído para a gente seguir com esses debates. Felipe, por favor. Olá a todos e todas, meu nome é Felipe Rangel, sou pesquisador de pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos, eu pude participar da construção do livro Trajetórias da Informalidade no Brasil Contemporâneo, com o um capítulo intitulado Percepções da Informalidade sobre Representações e Experiências. Antes de falar do texto, né, eu gostaria de agradecer e parabenizar a Léa, a Ludmilla, né, todo mundo da, da Fundação Perseu Abramo que tornou possível, né, a pesquisa que organizou todo o processo e que agora se materializa, né, esse livro. Então, eu deixo aqui os meus agradecimentos, né, por todo o trabalho que vocês colocaram nisso. Falando brevemente do capítulo, eu tive como intenção ali é, dialogar diretamente, né, com a pesquisa, como foi um pouco a, a proposta, né? E no texto eu busquei refletir principalmente sobre a importância analítica, né, que se considerar efetivamente a informalidade como um fenômeno heterogêneo e que acaba sendo constituído por experiências que são radicalmente distintas. Né? A própria pesquisa que a gente fez mostrou isso. Mas é comum, né, sobretudo no debate público, que a gente é, opere com uma ideia de informalidade como algo mais ou menos é, homogêneo, né? é, que aparece até no uso... É comum, né, do, do termo o trabalhador informal, e aí as pessoas tentam dizer como o trabalhador informal se comporta, né, como o trabalhador informal pensa, como ele age, né. quando na realidade as experiências, né, com a informalidade, elas podem ser radicalmente distintas, a depender aí, da ocupação, mesmo das diferenças de classe de gênero, diferenças etárias né, diferenças nas redes que, que as pessoas estabelecem, enfim, uma série de variáveis mas a questão é que mesmo reconhecendo, né que existem relações entre constrangimentos materiais e sociais e a inserção né, em ocupações informais, os modos como a, a situação de informalidade né, vai conformar né, a, concretamente né, a experiência das pessoas, é, como ela vai ser percebida também subjetivamente, tendem a ser é, muito distintos. né. E essa essa perspectiva ela vai ter efeitos teóricos é, e políticos importantes, eu considero, é, porque reconhecer as diferenças profundas né, que existem aí entre as trajetórias sociais, as condições de trabalho concretas né, e as percepções dos sujeitos, né, aspectos esses aí que não são dedutíveis né, diretamente uns dos outros, significa é, problematizar essas representações que são consolidadas sobre o trabalhador na informalidade. Para poder também, a partir disso, né, construir é, alternativas políticas mais enraizadas na realidade social e nas expectativas das pessoas. Então, é, considerando essas dimensões do debate sobre informalidade, e atribuindo aí uma importância fundamental né, para a realidade empírica do fenômeno, do fenômeno, e para as representações né, dos trabalhadores, para as percepções, na verdade, dos trabalhadores, sobre a vida cotidiana, é, eu mobilizo alguns dos casos né, que a gente encontrou na pesquisa, através das entrevistas, né? para escapar aí de uma análise só miserabilista né, do trabalho informal, né, mas, ao mesmo tempo, evitando é, embarcar nessa romantização é, que é propalada aí cotidianamente pela retórica do empreendedorismo. Né. Então, eu busquei argumentar né, que o trabalho na informalidade, é, às vezes, ele pode ser produto né, de um cenário é, de precariedade no mercado de trabalho, que não disponibiliza posições suficientes né, de empregos formais, dignos, né, satisfatórios para as pessoas, mas também ele pode ser resultado de escolhas mais ou menos é, racionalizadas, né, que vão identificar fora do assalariamento a possibilidade de se atingir uma renda maior né, e certa autonomia no trabalho, né, tendo em vista também os retrocessos né, nas garantias vinculadas ao trabalho do ter assinado, né, que para muitas pessoas também tem uma descrença né, quanto ao potencial do emprego formal de conduzir a mobilidade social, né, frente a toda a precarização é, do trabalho no Brasil. Então eu entendo, né, que na, na análise da informalidade contemporânea a gente precisa escapar é, de certos ideais normativos, né, que apesar da sua importância histórica, eles já não parecem é, ser hegemônicos entre grande parte da população brasileira, né, trabalhadora. Por exemplo, essa ideia de que de conceber, né, previamente o trabalhador informal como alguém que está aí numa situação de vulnerabilidade, né, só esperando uma oportunidade no mercado de trabalho formal, né, é, a própria ideia do trabalhador informal também desejaria ter o seu negócio formalizado, né, que é muito presente no, no senso comum. Ela foi questionada né? pelos resultados é, da pesquisa da Perseu, né, foi tensionada. Né, que vai demonstrar aí certa relativização em função das categorias de trabalhadores e das trajetórias sociais dos sujeitos. Então, eu defendo né, no texto que a gente atribua é, importância analítica e política para aquilo que as pessoas estão dizendo para a gente. Né. Dentro da heterogeneidade, que vai marcar a informalidade. Sem reduzir, então, né, mesmo esses discursos que valorizam a autonomia, sem reduzir isso simplesmente ao reflexo de uma ideologia neoliberal. Mas tentando sim entender os fundamentos concretos né, e subjetivos que vão dar algum sentido para esses discursos. Bom, em linhas gerais, né, essa foi um pouco a ideia geral do texto, e aí eu espero realmente ter contribuído né, de alguma forma para o debate. Muito obrigado. Bom, agora a gente vai passar a palavra para o João Carlos Nogueira, que escreveu um artigo em conjunto com o Jacques Mique, que agora são dois grandes parceiros nossos, as nossas pesquisas atualmente estão sendo em parceria com o João Carlos Nogueira e com o Jacques Mique, e eles é, escreveram esse artigo para o livro, analisando sobre o racismo estrutural e a informalidade no Brasil. A gente fica bastante feliz e a gente acha que é fundamental esse debate tenha sido colocado nesse livro, nessa pesquisa, e que a gente siga aprofundando. Nogueira, por favor. Olá, minhas saudações. Que bom a gente poder falar do lançamento do livro que estamos fazendo hoje com esse título né, tão importante, Trajetórias da Informalidade no Brasil Contemporâneo. Nós tivemos o prazer de poder participar desta produção coletiva, desse projeto também coletivo, que é o Reconexão Periferias, da Fundação Perceu Abramo do PT. E aí, então, o professor Jacques Mick e eu ah, estamos apresentando é, um desses capítulos. O professor Jacques Mick é professor. Uh, da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de Sociologia e Ciência Política. Uh, eu sou pesquisador do Observatório UFSC e diretor uh, desse mesmo observatório e coordenador executivo da Rede Brasil Afroempreendedor. O nosso capítulo, né, que trata exatamente do racismo e trabalho informal no Brasil, uh, abordando as as desigualdades na perspectiva est estrutural, né? combinando aí a, a informalidade e racismo estrutural, com um foco fundamental, pensando exatamente o racismo estrutural como base histórica da informalidade. Né? Isso é importante porque exatamente a partir dos finais do século XIX, a, pós a abolição da escravatura e as relações ah, de trabalho livre é onde se consubstancia né, ah, de maneira profunda esse, essas duas paralelas que, que, que são perversas do ponto de vista das relações de trabalho e que aprofundam as desigualdades que percebemos, infelizmente, tão estruturadas até os dias de hoje. De qualquer modo, nós caminhamos desenvolvendo este capítulo, o artigo, mostrando essas conexões do racismo estrutural e a informalidade, mas também apresentando exatamente as resistências que os trabalhadores, trabalhadoras negros e negros ao longo do tempo, foram construindo. E também apresentamos indicadores que possam tanto, de um lado, a apontar perspectivas de políticas públicas uh, para uma melhora em uma situação tão perversa, produzidas pelo nosso capitalismo e desenvolvimento brasileiro, como também a gente uh, aborda né, as, as possibilidades né, uh, uh, na, forma de uh, na forma de comparação quando olhamos exatamente esses dois ambientes do racismo estrutural e também da economia Uh, informal ou da informalidade, que é bom que a gente uh, expresse também aqui as pesquisas que nós estamos realizando nessa direção, que de um certo modo vão nos ajudando cada vez mais a compreender esses dois fenômenos, né, que é justamente o racismo estrutural cada vez mais se evidenciando como uma, uma, um, uma, uma categoria de análise fundamental para se compreender o desenvolvimento a, a, a, da economia e da sociedade brasileira, e de outro, a informalidade, cada vez mais se aprofundando, inclusive, por conta da reforma trabalhista que ocorreu no Brasil, a precarização do trabalho e assim por diante. Então, esse é um pouco do conjunto daquilo que nós fazemos na apresentação do nosso artigo. Espero que a gente tenha tido uma contribuição a esse tão importante livro que está sendo lançado hoje. Obrigada Nogueira, a gente fica muito feliz com a sua parceria, com a sua contribuição junto com Mix nesse artigo para o nosso livro. Com certeza a gente segue nessa parceria para muitos e muito mais desafios. Vou chamar agora a Beatriz para apresentar o artigo que ela escreveu em conjunto com o Ramon. A Beatriz é, Pereira dos Santos e o Ramon Chaves, eles escreveram um artigo refletindo né, como que as, as diversas dimensões da experiência social atravessam a vida desses trabalhadores e trabalhadoras informais e como que isso impacta nas diferentes possibilidades de organização político e coletiva desses trabalhadores. É, a gente fica muito feliz com essa parceria da Beatriz e do Ramon, que são grandes parceiros, sempre estão na disposição aí para colaborar e a gente espera seguir em conjunto. né? Beatriz, por favor, você agora. Boa tarde, colegas da Fundação Perseu Abramo. Meu nome é Beatriz Santos, sou advogada jurista, mestre em Direito do Trabalho. Participei da pesquisa do projeto Reconexão Periferia junto ao Ramon Chaves, que é sociólogo e mestre pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E a gente conduziu as entrevistas no Rio de Janeiro é, a partir do mercado popular da Uruguaiana com camelões, vendedores ambulantes do comércio. Foi uma pesquisa muito interessante, uma oportunidade incrível que a Fundação Perseu Abramo é, nos deu a partir desse projeto da Reconexão Periferias. E aí a gente produziu o artigo Política, Trabalho Cidade. A Informalidade em Perspectiva. A partir dessas duas entrevistas que a gente conduziu no bojo do projeto. E apesar de ser um número limitado de entrevistas que a gente conduziu, o projeto como um todo, é, nos permitiu ter uma visão muito mais ampla do fenômeno da informalidade. né E, principalmente, acho que também com o olhar do Rio de Janeiro, as interlocuções entre a política e a questão urbana, a questão da cidade, é, na dinâmica com o trabalho. Né? E isso foi muito interessante, foi o mais rico da pesquisa para a gente, é, especialmente a relação entre as manifestações é, que ocorreram na cidade, especialmente no centro da cidade, a relação com esses trabalhadores e com o processo de politização, de inserção nos movimentos sociais, de inserção no, no movimento unido dos camelôs, que foi um movimento que... É, surgiu a partir dessas entrevistas, é, que a gente tomou conhecimento deles e que se revelou um movimento muito importante para, o, para os trabalhadores do comércio ambulante do, do Rio de Janeiro. E, além disso, a interlocução desses trabalhadores ambulantes com a política tradicionalmente instituída, né? a relação com vereadores, mesmo com o prefeito, a mudança entre um prefeito e outro e a gestão da cidade, da política em relação à ocupação do espaço urbano e, inclusive, quanto à repressão, o que também traz um outro tema, que é a questão da violência e a relação desses trabalhadores com a violência, inclusive sobre quais espaços eles ocupam, quais espaços eles vendem suas mercadorias e não, é, a relação com a Guarda Municipal mesmo como um epicentro de mobilização contra a violência da, da Guarda Municipal, em relação aos trabalhadores ambulantes e como esse tema da violência, da questão da ocupação do espaço urbano, da gestão do espaço urbano, é, faz muita diferença na vivência dos trabalhadores, na forma como eles percebem o seu trabalho, na forma como eles se organizam e aquilo que eles demandam. né? Então, a relação com a política da cidade e onde se faz política na cidade, especialmente quando a gente fala dos protestos no centro da cidade, tiveram um impacto importante é, na mobilização desses trabalhadores também e na inserção desses trabalhadores em movimentos sociais, de forma que essas interlocuções, essas relações, inclusive entre os movimentos dos trabalhadores informais e as instituições, instituições clássicas de, de proteção aos trabalhadores, como os sindicatos, as centrais sindicais, é, surgiram nessas entrevistas, né, o que mostra que, as concepções tradicionais entre centro e periferia, formal, informal, legal e ilegal, é, estão é, a todo tempo sendo desafiadas, é, e existe com certeza assim, uma, uma zona cinzenta entre essas duas coisas, em que há interpenetrações, em que há relações que são construídas já não são de hoje, é, com uma maleabilidade entre a, a política e a questão do espaço público que foram é, muito importantemente destacadas nas entrevistas que a gente conduziu. E também uma nova perspectiva sobre o trabalho regulamentado e a visão desses trabalhadores sobre o trabalho regulamentado, o trabalho com carteira assinada, é, por vezes desejado, do ponto de vista dos direitos e da estabilidade, de certa maneira, da, da, do conjunto de direitos que vem a partir do trabalho regulamentado, mas também criticada do ponto de vista de que há um descumprimento é, constante no trabalho formal daqueles trabalhadores que já tiveram uma trajetória no mercado formal e hoje se encontram no mercado informal, é, uma crítica sobre o valor do salário, que é um valor muito baixo no mercado formal, e às vezes eles vislumbram isso como um, um ponto negativo mesmo do trabalho formal, é, a ocorrência de acidentes de trabalho mobilizados na história familiar desses trabalhadores, é, a falta de, de cumprimento de algumas regras básicas de pagamento, de data de pagamento de salário, é, que mobilizam, ao meu ver, uma importância muito grande do tema do descumprimento no trabalho formal e para a gente pensar qual é o trabalho formal que a gente deseja e mesmo aquele que a gente defende ou seja, qual é o trabalho formal e quais são as condições para que esse trabalho seja um trabalho digno e, inclusive, que os trabalhadores do mercado informal é, percebam ele como um trabalho digno e que realmente, de fato, o trabalho formal é, traga um trabalho decente para esses trabalhadores. Foi um trabalho muito rico, pelo qual a gente é muito grata à Fundação Perseu Abramo. Obrigada e boa tarde a todos. Obrigada, Beatriz. É, como eu disse, é muita felicidade e honra poder contar com você e o Ramon no nosso livro. Agradeço aí a disponibilidade de sempre. E agora eu vou chamar a Ana Márcia, Ana Márcia Almeida, para apresentar seu artigo. A gente agradece muito a contribuição da Ana Márcia. Esse artigo da Ana Márcia, ele tinha a princípio... É, ele foi construído né, para ser apresentado numa revista do Reconexão Periferias, que é um dos nossos projetos que a gente tem também, depois espero que vocês conheçam, está na página da Fundação Perseu Abramo, as revistas, é, mas como a gente gostou muito do artigo dela, é, ainda que tivesse no formato para uma revista, a gente resolveu pedir autorização dela e incluí-lo no livro. Então, ela topou, a gente fica muito feliz que esse artigo esteja aqui no livro conosco, Ana Márcia, e... É o artigo né, que traz sobre o debate das trabalhadoras informais e suas expectativas e críticas sobre o trabalho formal. A gente fica bastante feliz que você tenha topado incluir ele aqui no livro e você é a sua vez agora de apresentá-lo e se apresentar para a gente, por favor. Olá a todas e todos, eu sou Ana Márcia Almeida Pereira, professora do curso de administração da UFPE. E integro este livro no texto intitulado Expectativas e Críticas ao Trabalho Formal. De início, eu gostaria de agradecer à equipe da Fundação PCU Abramo, no nome de Paulo Ramos, coordenador do Reconexão Periferias, e também a Lea Marques, que organiza esse livro, e agradeço especialmente a Ludmila que me trouxe até esse projeto por meio da Remi Trabalho, com quem eu vim estabelecendo né, diálogos mais próximos, Parabenizo pelo desenho teórico-metodológico muito interessante, né, que inclusive nos ajudou com insights em pesquisas, né, particularmente que eu venho fazendo desde o período do doutoramento é, sobre informalidade no Agreste de Pernambuco. Então, parabenizo a todo o desenho da, da pesquisa né, e as luzes que ela vem lançando também. A respeito de, do texto... É, ele versa, dialoga com uma das pesquisas, uma das hipóteses né, da pesquisa, que foi é, na linha de entender que os trabalhadores informais eles gostariam de se formalizar. Né? Então, os resultados que eu vou trazer aqui agora estão relacionados com as entrevistas que eu fiz junto às duas trabalhadoras costureiras no município de Caruaru, né? a quem eu também agradeço demais, porque abriram a porta das suas casas para é, me escutarem e, e colocarem as suas, é, o seu cotidiano de trabalho. Então, em relação a essas expectativas e críticas né, ao trabalho formal, de início eu deixo claro que elas são construídas a partir de elementos contextuais né, que tem a ver com os territórios e os setores produtivos nos quais esses trabalhadores estão situados e também são atravessados pelas trajetórias ocupacionais né, e pelas clivagens de gênero, clivagens de qualificação, étnico-raciais, que vão influenciando nessa construção. Né? E é, a partir desses achados fundamentalmente concentrados no diálogo que eu estabeleci né, né, na pesquisa de campo com essas duas trabalhadoras, mas também com os achados que os pesquisadores que compõem aqui no livro também é, produziram no seu material empírico, esses trabalhadores e trabalhadoras, eles veem como vantajoso é, esse vínculo informal, né, ou seja, essa inserção por meio da informalidade. Por quê? Porque a partir disso eles oferem maior renda, eles têm uma maior liberdade e autonomia frente às experiências né, no trabalho assalariado, formal ou informal, ou mesmo em empreendimentos é, familiares, onde houve uma, um maior autoritarismo né, e, uma, e a exploração. A possibilidade, principalmente para as mulheres que são mães, de combinarem o trabalho reprodutivo com o produtivo. E nesse sentido também viabilizam a, a inserção por meio da informalidade, visto que eles têm um maior domínio do capital social, que é central, pois o capital econômico e o capital também cultural, eles são, é, eles são desprovidos desses dois capitais. Então, portanto, né, a partir de, desses achados, né, que obviamente eles não são passíveis de generalização, é possível a gente compreender que esses trabalhadores e trabalhadoras não têm o trabalho informal nesse horizonte é, ocupacional. E que essas experiências de vida, trabalho inseridos na informalidade vão naturalizando é, disposições para o risco e outros aspectos que são próprios do trabalho informal. Então, a partir né, de, dessa pesquisa e desse livro, que é o coroamento, né, o encerramento de um ciclo, eu espero, fico aí com a expectativa e a alegria de que a gente siga no diálogo, né, entendendo que estamos num período disputando né, narrativas, né, num período difícil, onde o, essa produção coletiva ela nos vem da fôlego e força, né, em que essas palavras elas não são... A palavra também é uma ferramenta, né, um... é passível de estabelecer a luta, né? E que essa luta, ela fomente também políticas públicas para melhorar a qualidade de vida dessas trabalhadoras e trabalhadoras. Eu agradeço, um abraço a todas e todos. Muito obrigada, Ana Marta, Como eu disse, a gente fica bastante feliz de ter contado com o seu artigo aqui no livro, ainda que tenha sido escrito a princípio para a revista. É, a gente tem a certeza que todos esses artigos que foram aqui apresentados para vocês, eles vão contribuir para a gente seguir o debate sobre a informalidade, e todos considerando a partir do que falam e o que pensam os próprios trabalhadores e trabalhadoras, né? A gente sabe que a realidade desses milhões de trabalhadores e trabalhadoras informais está cada dia mais difícil, a renda caindo, os preços dos alimentos, os preços da moradia subindo, e a gente quer que esse debate fique para além do debate ele possa gerar ações. Como a gente costuma dizer, as pesquisas nos mostram os dados, né? e é muito importante, que a gente tenha os dados na mão para a gente poder trabalhar, mas a gente quer que a gente transforme esses dados, a gente quer transformar esses dados, a gente quer transformar essa realidade. Então, esse livro, para além de trazer dados para vocês, a gente espera que ele, que ele traga essa motivação de transformar esses dados, de que a gente po possa partir para a ação, para ação coletiva, para ação conjunta, para que esses milhões de trabalhadores e trabalhadoras na informalidade sem nenhum direito garantido, com super baixa renda, possam ter suas vidas um pouco menos precárias. Então, é com muita alegria que a gente entrega para vocês agora esse livro, Trajetórias da Informalidade no Brasil Contemporâneo, e que a gente espera, de fato, que ele possa contribuir para o debate de informalidade e para transformar a vida desses trabalhadores e trabalhadoras. Eu agradeço muito a presença de todos e todas vocês aqui hoje, e que a gente siga com esse debate. Muito obrigada.